que é o latão, que é o metal amarelo ó, tudo parecendo ouro e não tem outro tipo de material nela, né? os rolamentos são tudo também Bom dia a todos, Maurício Mococa agora eu vou fazer um vidinho aqui demonstrando como caçar metiça casuariônica por comando de voz ela já está na mão do nosso amigo Edson aqui, ó. Tá dando sombra aqui ó. pode tirar isso aqui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 procura um ametista então aqui ó um dois três ela já marcou a direção lá ó. quer dizer que agora é só eu andar na direção que ela marcou vocês podem ver aí que as varas não está virando para lá nenhum é do jeito que ela vou andando ela vai reta também agora se se eu mudar de rumo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 Para nós fazer, nós vamos repetir aqui. Eu vou lá colocar ela. Vou dar uma pausada aqui para o rapaz que dar uma carreirinha Bom, nós vamos dar continuação agora na nessa notícia o edson vai colocar ela lá na frente pode ir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 Pode caçar qualquer coisa quase com o comando E vamos ao próximo vídeo Deixa. Deixa. Deixa eu jogar. Bom dia a todos, Maurício Mococa Agora eu vou fazer um vídeo aqui Demonstrando como caçar metis, a metiça Casuariônica Por comando de voz Aí já está na mão do nosso amigo Edson Aqui Estava dando sombra aqui ó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 Para nós fazer, agora nós vamos repetir aqui. Eu vou lá colocar ela.